E aí gente, aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês os 6 melhores jogos NFTs gratuitos do momento, tá bom? Então essa lista, cara, não necessariamente é o jogo que você vai ganhar mais dinheiro, porque jogos grátis, cara, não vão te deixar rico, a verdade é essa. Mas são jogos aqui que eu resolvi trazer pra vocês que realmente são bons jogos, jogos que dá pra você se divertir realmente, jogos que realmente tem uma gameplay da hora, são jogos que realmente são bem feitos e dá pra você jogar e querer jogar, tá ligado? Eu acho que essa que é a magia da dos jogos NFT, não é só você jogar para ganhar dinheiro, você joga, se diverte primeiramente e o dinheiro é consequência então vocês vão ver essa lista que bacana os jogos que eu selecionei para vocês só peço aí ó para você que é novo se inscreva ativa o sininho que tem conteúdo todo dia aqui para vocês de jogos NFT criptomoedas investimentos e muito mais e vamos para a lista bom galera primeiro jogo que eu trago para vocês é o Dragon Kart nada mais é que um jogo estilo Mario Kart tá ligado é o primeiro jogo de batalha de corrida baseado em habilidade 3D e ele é inspirado e construído e de propriedade da comunidade Tá bom? Então ele tem ali o modo PVP, ele é em DeFi e ele tem os NFTs, tá bom? E pra você jogar esse jogo aí, galera... A maior parte dele é paga, mas tem um sistema de aluguel de carros, tá? Tá até no roteiro no Night Paper deles, que você pode estar tá alugando um carro. Dessa maneira, de graça, você aluga, tá? E você consegue jogar e conseguir os seus ganhos nesse game, tá bom? Então ele fica aqui em sexto lugar na lista, porque ele tem que alugar, né? Você consegue só alugar de graça, ele não é totalmente de graça, só o aluguel. Mas ele é bem bonito, divertido, né? Estilo Mario Kart, então ficou aqui na lista. Em quinto lugar, galera, temos o Battleverse. Mano, esse Battleverse aí, quando eu vi ele, é muito louco, cara. Ele é tipo uma batalha de uns bichinhos, robôs, cogumelos, sei lá o que que é, mano. Tá até falando aqui. A descrição dele amplia os seus horizontes de batalhas, agricultura, completando missões e missões no nível intergaláctico. Batalha e torna-se um aventureiro comerciante por sua fábricas, plantas, campos e bosques. Cada personagem é equipado com uma ou várias vantagens de habilidade, atacante, defensiva e especial, que são negociadas livremente no mercado. E aí no jogo, por enquanto, tem duas raízes raças, vamos dizer assim, tem os robôs de combates bebês, tá? Ou bots baby combats, que basicamente cara, são determinados aí pelos componentes armas, proteção e plataforma e o maior objetivo deles aí é se humanizarem e também tem os cogumelos de batalha olha que brisa, onde originalmente é uma raça amante da paz, com a consciência coletiva dos Sporchers do centro do Battleverse, e cada cogumelo de batalha é dotado de uma habilidade única, dependendo da região de origem e da espécie, então alguns é mais fortes, alguns são mais ágeis, e alguns tem propriedades venenosas ou alucinógenas. Em quarto lugar, galera, trago pra vocês o God Unchained. Mano, esse jogo aqui tá em quarto lugar porque é um jogo, vamos dizer assim, simples. É um jogo de cartas, tá bom? Mas, cara, muitos consideram esse game aqui um dos melhores ou o melhor jogo NFT do momento e talvez de todos os tempos, tá? Por quê, mano? Porque ele é um jogo muito bonito, muito divertido e também a galera tá lucrando bastante. Tem relatos de pessoas que tiram tipo 500 reais por mês com esse game tá bom obviamente tem que ser bom tem mas é possível tá e basicamente cara para quem já jogou Hearthstone é basicamente igual tá imagina o Hearthstone é exatamente a mesma coisa Tá? Você tem o um seu deck ali de cartas que você joga e vai derrotando ali o seu inimigo, vai combando cartas e tudo mais. E você consegue ter essas cartas de graça. tá Inclusive eles falam que ao contrário de outros jogos de graça, Godson Shined dá a você a propriedade total sobre seus itens no jogo. Então você coleta cartas raras, constrói seu baralho e você pode vender carta para outros jogadores também. Para subir na hierarquia você precisa ser taticamente mais esperto que seu oponente a cada turno. O jogo também foi projetado com foco no competitivo, onde você desbloqueia a carta simplesmente jogada jogando tá E olha só um exemplo que eles falam no site deles teve gente que pega o cartão de graça por exemplo e vendeu ele tipo por 30 dólares tá ligado então você inicia o jogo de graça pode vender as cartas depois por valores reais certo em terceiro lugar agora galera temos aqui o Dragon SB mano basicamente é um MMO de mundo aberto blockchain no protocolo terra mano esse game teve que ficar em terceiro lugar aqui por causa que é, é como eu falei para vocês no início do vídeo questão de beleza e jogabilidade cara é basicamente é o primeiro metaverso construído na Terra Protocol e na Binance Smart Chain. E no metaverso do Dragon, os jogadores podem controlar poderosos dragões em batalhas e vagar pelo belo mundo de Dragon SB. No jogo, os jogadores podem usar vários tipos de dragões em batalhas, e ao jogar, os jogadores serão recompensados com tokens SB e NFTs. E os tokens do Dragon SB podem ser negociados em mercados abertos, tanto no jogo quanto fora do jogo, e são transferidos para negociação, staking e farm, criando ganhos passivos para os jogadores. O jogo tem PVP, PVE, missões. Mercado, recursos e é gratuito, como eu falei pra vocês, você não precisa de dinheiro pra iniciar, cara então esse game tinha que aparecer aqui nessa lista porque é muito bonito, né, mano, e tipo assim cara, é um jogo de dragões, é pesado tá, vou dizer que é pesado sim, quem tem um PC mais leve pode dar uma travada mas cara, é um baita jogo aí, uma baita diversão e uma baita beleza, que você passa o tempo jogando ali e ganha dinheiro ainda por cima. Em segundo lugar, galera trago pra vocês o League of Ancients, cara, esse nome não é coincidência ele é inspirado sim no League of Legends, tá, então é um mob né, um MOBA, verse, onde a realidade e os mundos virtuais convergem em um, permitindo que comunidades de jogos, embaixadores e jogadores de esportes e criadores de jogos construam o um ecossistema metaverso visual, trazendo os recursos de jogo de todos para o Anciente realm para construir uma economia e uma comunidade jogando League of Ancients, enquanto monetiza sua experiência virtual. O jogo tem marketplace, tem stake de NFT, tem as skins de NFT e também é um jogo MOBA gratuito, tá bom? E no game você participa de uma guerra estratégica épica 5 vs 5. São 5 heróis que lutam pela Luminous e 5 pela Dark Souls. Seu objetivo? Destruir a equipe adversária, né? Suas torres? Parece fácil, talvez. Mas você trabalha em equipe? Você usa o terreno a seu favor? Você estrategicamente embosca o inimigo? Você coleta ouro e atualiza seus heróis? Sua habilidade? Trabalho em equipe, inteligência e determinação? Decidirão se você volta pra casa... Como um herói ou em uma caixa. E em primeiro lugar, rapaziada, resolvi trazer pra vocês o Destoria, tá bom? O Destoria, cara, eu tive que trazer em primeiro lugar, porque ele é o mais bonito que eu já vi, tá? O nesse jogo, você cria, coleta e conquista. Bem-vindo ao Destoria, o primeiro MMORPG Play to Earn de mundo aberto na Ethereum Blockchain. Uma ilha bonita, mas mortal, com quatro biomas diferentes. Estará pronto pra você e seus amigos chegarem. Juntos você pode lutar contra chefes, atualizar seu personagem e ganhar ativos. Na ilha tem os Outriders né? Que é uma organização militar de patrulheiros. Tem os Lydar, né? Que é uma ordem de luta de elite alojada. E o Tegraque, né, mano? Que é um grupo de forças tribais combinadas que guardam as aldeias dos povos tribais. O gráfico é todo feito na Unreal Engine, tá? Por isso que é tão bonito. E no jogo tem combate. É um jogo de mundo aberto e você também consegue customizar muita coisa, beleza? E bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje aí. 6 melhores jogos NFTs, contando isso que eu falei pra vocês. Jogos mais divertidos pra jogar, jogos mais bem feitos, tá ligado? E jogos que são de graça, tá ligado? Então eu selecionei pra vocês jogos que de graça você consegue realmente jogar, se divertir, tá ligado? O foco principal é se divertir e o dinheiro é uma consequência, tá? Então não são jogos que você vai clicar, ganhar, clicar, ganhar. Não, você joga, se diverte, passa o tempo, brinca e ganha dinheiro. Beleza? Então essa é a magia dos jogos NFT. Espero que você tenha gostado. Comenta se faltou algum jogo, comenta qual você mais gostou da lista e até a próxima a Valeu, falou -se. Até mais.